poderia terminar melhor o Troféu Brasil 2019 do que um domingo de Páscoa cheio de recordes e melhor marca do mundo nos 50 metros da livre? O 21-47 do Bruno Fratos não foi só a melhor prova do domingo, mas de toda a competição. Estamos falando de um nadador que operou o ombro em setembro, voltou à piscina em janeiro, começa a treinar em fevereiro e 212 dias depois da cirurgia faz o melhor tempo do mundo nos 50 metros da livre. Resultado sensacional e que marcou o final dessa competição. O Troféu Brasil tem uma diferença muito grande entre as provas femininas e as provas masculinas, não há dúvida disso. Nós tivemos até cinco recordes sul-americanos quebrados na competição, mas principalmente o fato das nadadoras brasileiras ainda estarem bastante distantes da natação masculina. E a natação masculina do Brasil que dirá da natação feminina internacional. Em todas as provas femininas da competição, nossas mulheres, as brasileiras, só ganharam cinco provas. Estou falando de Etienne Medeiros no 50 livre, no 50 costas e no 100 costas. Da MD no 50 borboleta e, o... e a Jennifer Conceição no 50 metros lá do tempo. Todas as outras vitórias em todas as provas femininas foram de nadadores estrangeiras. E isso é preocupante. O time que vai para o Campeonato Mundial de, de Guanju são 21 nadadores, só são duas meninas. E só são duas meninas que. A atingir o índice A. Então não é a seleção brasileira, não é os homens tirando o espaço das meninas, não, não. São as meninas que não tiveram os índices de participação. Então é realmente preocupante, é algo que precisa ser pensado e ser trabalhado. E não tem como passar as meninas para o índice B, isso não vai ajudar. Nós precisamos é, fazer com que as meninas nadem mais rápido e tenham direito ao índice A. Na, etapa do, na última etapa do, de domingo... Os 400 metros de nado livre masculino abriu a competição. O Luiz Altamir lidera a prova, sai muito bem, ele gosta de nadar na frente, mas acabou sendo atacado pelo Fernando Schaefer, como já era esperado. E a partir dos 200, entre os 200 e 250 metros, o Fernando Schaefer toma a liderança. Toma a liderança e bate o próprio recorde sul-americano que ele tinha feito no ano passado, no Troféu Brasil 2018, agora 3,47,99. O Luiz Altamir chega em segundo. Não consegue o índice, o índice era 3,48,15, só o Fernando Scheffer consegue o índice. Miguel Leite é o terceiro colocado e o quarto colocado foi o Murilo Sartori. Mais um belo resultado do Murilo, um novo recorde, inclusive da categoria Júnior Murilo faz a melhor marca pessoal dos 100, dos 200 e nos 400 metros do livre nesse troféu. Na sequência vieram as provas de 50 metros. Né? Nado livre, primeiro começamos com o um recorde de campeonato da Etienne Medeiros, excelente, saída, nadou muito bem, 24,53, 24, Inclusive, bate o um recorde de campeonato, que era um recorde que pertencia a Jeanette Ottensen, a nadadora da Dinamarca, em 2014, representando o Corinthians. Detalhe, a Etienne passou a disputar a prova dos 50 metros de dado livre desde o Pan Pacífico de 2014. De lá para cá, a Etienne nunca mais perdeu esse 50 livres para uma nadadora brasileira. Em 2000, no ano passado, 2018, ela não disputou o troféu Brasil. Então a Etienne venceu todos os troféus de 2015, 2016, 2017 e agora 2019. E principalmente com marcas expressivas, 24,53. E olha, de olho, esta é a prova da Etienne. Essa é a nossa chance de final olímpica para natação feminina em 2020. De olho, Etienne, tomara que consiga baixar ainda mais melhor dela é 24,45, que é o recorde sul-americano. Tenho certeza que vai baixar esse recorde, quem sabe até daqui, até toque entrar na casa dos 23 segundos O 50 metros dado livre masculino foi a prova seguinte, a melhor prova da competição, 21-47. É a é primeira marca do mundo, como eu falei no início, 212 dias do, do, do, da cirurgia de ombro, para quem começa a treinar realmente a partir de fevereiro. Essa foi a segunda competição do Bruno Fratos excelente resultado, ele pela manhã nas eliminatórias, a melhor velocidade de reação da carreira, 0.55, na final 0.67, nadou muito bem, fechou até melhor na final, eu ainda acho que aquela chegada ainda pode ser um pouquinho melhor, mas 21.47 é bem expressivo, o melhor tempo do mundo anterior era do Ben Proud, o britânico, feito no dia anterior, no sábado ele nadou para 21.50, uma pequena diferença, porque o Ben Proud, Fez 21,51 na eliminatória, 21,50 na final. O Bruno Fratos fez 21,68 na eliminatória, 21,47 na final. É o nosso único nadador na casa dos 21 segundos. O Pedro Spajari ficou na segunda colocação, nadou abaixo do inicial, ou seja, vai ter direito a nadar a prova no Mundial de Ganju, que era 22,18. Nadou para 22,05. É o segundo nadador do Brasil, nos 50 metros da drive, que vai para o Mundial de Guanju. Os 200 metros na do Costas, feminino. Nós não tivemos classificação para nenhum mundial, mas tivemos classificação para o Pan-Americano, -Pan porque não tem índice. Mas tem uma marca muito expressiva e uma, uma história interessante nessa prova. Dois ou três dias antes, eu jantei com o professor Rodrigo Erval, treinador do Curitibano, que me prometia que um recorde sul-americano estava em processo. Ele acredita muito que a Fernanda de Goejo estava a caminho de bater o recorde. O recorde não foi batido, mas a Fernanda Egoejo venceu uma prova. Aliás, venceu uma prova que o clube curitibano não vencia, uma prova individual em Troféu Brasil desde 2007 com o Felipe Meio. São 12 anos de jejum. E a Fernanda Egoejo fez isso com uma maestria incrível. Aliás, até um pouco conservadora, um 6,09 para um 6,60, ela dobrou a prova praticamente. 2, 12 ,69, campeã, uma, uma alegria muito grande. E a gente tem que comemorar. A marca não é expressiva? Não, não é. A, gente, a nível internacional ainda não é. Mas lembrando, o recorde sul-americano é 2-12-05. E ela vai bater esse recorde. Eu tenho certeza que o Rodrigo está certo, tenho certeza que a Fernanda está no caminho. E a Fernanda, que até fez a seleção, vai para os Jogos Pan-Americanos, vai nadar as provas de 400 metros e 200 costas, está no caminho. Quem sabe não sai o recorde sul-americano e até quem sabe um 2-11. Foi uma prova muito importante, muito expressiva, de parabéns à natação no clube curitibano, pelo resultado da Fernanda de Goede. Tirou da cartola a próxima prova, foi os 200 metros da do costas, Leonardo de Deus, com uma... Uma coisa interessante, que o Leonardo de Deus, sempre quando ele tem algum problema, a gente não fica sabendo até quando termina a competição. Quando termina a competição ele nos escorre. Leonardo de Deus teve uma hérnia de disco em fevereiro, que logo na primeira prova, no Troféu Brasil, na saída dos 200 metros do nível, ele sentiu. E foi exatamente nos 200 borboletas, sua principal prova, que ele acabou sentindo e acabou afetando a competição toda para o um geral. E no final, na última prova, no último suspiro, no domingo de Páscoa, ele tira o um coelho da cartola. Ele vai lá, nada abaixo do índice para o Mundial, que era 1,5834, vence a prova, 1,5812. O Léo não perde essa prova desde 2012. E o Léo garante a participação dele no Campeonato Mundial. É realmente um nadador espetacular, fora de série, um cara que realmente tem todo o mérito. Uma pena que não conseguiu a classificação para os Jogos Pan-americanos. Empatou ali na, no ranking Pan-Americano pelos critérios, empatou na quarta colocação, acabou pelos critérios de desempate, acabou sendo deixado de fora do Pan-Americano, e por isso não vai poder defender o tricampeonato dele nos Jogos Pan-Americanos na prova 200 m Critérios são então, isso, acabou ficando de fora. Mas é espetacular, não só... A, a, a performance do Léo, mas a capacidade de sair de um resultado não positivo, de sair de uma lesão, de sair de uma dor, de nadar com dificuldade e ir para um grande resultado. Na sequência vieram as provas dos 50 metros na do peito, bateu o recorde sul-americano de manhã a Jennifer, rebateu à tarde 30 47, e o 50 peito masculino deu o Felipe Lima. Felipe Lima, que tinha feito o segundo tempo do mundo pela manhã, acabou fazendo 26 60 e ganhou a vitória. O João Gomes fica com o recorde sul-americano e o Felipe Lima com duas vitórias, hein? 50 e 100 peito no Troféu Brasil 2019. Os dois revezamentos, 4 por 100 medley, vitória do Pinheiro sem muita dificuldade, os dois com recorde de campeonato. A se destacar ainda o fato de que o Pinheiros ganha a, o seu pentacampeonato, 18º título, é o maior vencedor da história da competição. O Brasil foram selecionados 21 atletas para o Campeonato Mundial de Guanju, 35 para os Jogos Pan-Americanos de Lima, 16 para o Mundial Júnior. Seleções todas acompanharam os critérios estabelecidos pelo Conselho Técnico. Aí, há de se destacar, inclusive, acho que um esforço, e aqui merece, hein? Atenção, gente, Gustavo Otsuka, o diretor de natação da CBDA, ele que fez um esforço tremendo, e garantiu a presença de vários treinadores. Vamos ter seis treinadores brasileiros no Campeonato Mundial, tanto em Guanju quanto nos Jogos Pan-Americanos, a, a, a Comissão Técnica do Brasil, porque são, muito, são muitos atletas, realmente o um esforço valeu a pena. E aí, esse, esse é, é, de uma forma geral, nós conseguimos montar uma boa seleção, acredito que vamos ter sucesso, é, nossos revezamentos 4x100, 4x100 livre, são provas realmente muito interessantes. Hoje a gente se estendeu um pouco mais, final de festa, ainda contente pelo Troféu Brasil 2019, muita coisa pela frente, para mim foi um prazer e estar com você sempre é bom. A gente volta uh, numa próxima oportunidade. Semana que vem tem Fina Champions Series no Sport TV. Fique ligado. A gente se vê. Até lá.